Rapaziada, mais um dia Watch na Austrália com a Tweezy começando para vocês. Eu tô aqui com o Douglas, cara. É isso aí, rapaziada. Tudo bom, bem-vindo ao canal. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Para vocês que não estão conhecendo o Douglas ainda, não sabem quem é este rapaz. O Douglas era um cliente meu de uma outra agência que eu trabalhava e agora, felizmente, ele veio para fazer parte da equipe da Tweezy no atendimento ao cliente. Então, hoje a gente vai deixar o Douglas fazer um vídeo para vocês de como vai ser quando vocês chegarem aqui na Austrália pela Tweezy. E este rapaz bonito Bonita esse rapaz, Obrigado. Seu vai estar tá aqui <risos> vai estar tá aqui para ajudar vocês a fazer tudo que ele vai falar daqui a pouco, então se você está interessado nesse vídeo fica comigo e check it out. Então a gente vai falar hoje dos primeiros passos que vocês vão ter que dar quando vocês chegarem aqui na Austrália em relação à documentação, à abertura de conta de banco, enfim, eu vou deixar o Douglas falar um pouco O que você falasse um pouco pessoal, o que é o seu trabalho na Twizy também é, o que, que você faz aqui com a gente na equipe E como que você ajuda esse pessoal quando ele chega aqui na Austrália Bom, então pessoal, para você que está chegando aqui em Brisbane está chegando pela Too Easy aqui né, na cidade O que, que a gente vai fazer com vocês? É, primeiramente a gente vai pegar vocês no aeroporto Vamos fazer o pick up para vocês, vamos deixar vocês na acomodação. A acomodação ela vai estar tá toda organizada para vocês, a gente vai estar tá com as chaves nas mãos, então vocês não tem nenhum problema em chegar e não vai ter ninguém para atender vocês, porque eu ou o deote irá levar vocês até a sua acomodação e vão deixar vocês lá bem tranquilinhos, bem de boa para começar a curtir a Austrália. E daí o que acontece? Nos primeiros passos, a gente tem alguns passos bem importantes a serem dados aqui na Austrália, que um deles é a aquisição do chip de celular. E não é só comprar o chip de celular, você tem que fazer o cadastro na operadora de celular e afins, então a gente vai estar aqui para auxiliar vocês nesse cadastro e outros passos, e aí depois deste, a gente vai fazer a abertura de conta de banco para vocês, a gente vai juntamente com vocês até o banco para auxiliar vocês nessa abertura de conta, e a gente vai também comprar o Go Card, a gente vai ajudar na aplicação de Tax Fire Number, ABN, a gente vai ajudar também na aplicação de USE, e a gente também vai auxiliar vocês com os currículos, entrevistas de emprego e afins, né Tiago? Explica um pouco, pessoal, o que é o TFN e o que é o ABN também. Bom, o TFN, ele é o nosso CPF aí do Brasil, no caso Tax Fire Number, que a gente fala, muitos de vocês já devem saber, é igualmente o nosso CPF, você vai utilizar ele para ser cadastrado nas empresas e poder trabalhar aqui e ter o recolhimento dos seus impostos aqui e futuramente, no ano fiscal, no fechamento, você vai ter o retorno desses impostos que você pagou. O ABN, o ABN, mais conhecido para vocês, é o nosso CNPJ. Você vai utilizar ele para prestar serviços a outras empresas. Você vai ser subcontratado por outras empresas para fazer esse serviço. Um exemplo que eu posso dar é se você for prestar um serviço de Clean Construction, Dependendo da empresa, ela vai te contratar pelo seu ABN. Mas é bem tranquilo para fazer isso. A gente vai estar tá aqui para auxiliar vocês e para explicar tudo bem certinho, tudo bem detalhado. E vocês vão conseguir ter os primeiros passos aqui e conseguir caminhar muito mais rápido na Austrália, com certeza. E depois quando o pessoal chega também, uma coisa bem bacana que eu acho que você faz também, você dá um rolezinho com o pessoal pela sim, cidade, sim. mostra onde é a escola, depois sim. leva lá na agência. Sim. O que você faz nessa trajetória? O que você leva o pessoal pra fazer então, também? Então, a gente, na verdade dá uma volta junto na cidade, apresenta alguns pontos Importantes da cidade, explico como é que funciona o transporte público, como utilizar o Go Card, como fazer a recarga dele, até como fazer a recarga do seu plano de celular, que você vai comprar um pré-pago aqui. Se quiser também abrir conta, a gente pode auxiliar a abrir conta para vocês aqui. Nós temos vários contatos na cidade que pode ser feito isso. E daí a gente vai passear junto, leva vocês ao supermercado, mostra o que é Home Brand, quais são os produtos iniciais importantes a serem comprados aqui na Austrália, para você não chegar em casa e ficar só comendo pão com atum, a gente consegue explicar. E <risos> não fazer aqui. Não é, <risos> é, não é difícil galera é que o que acontece é que muitas pessoas que chegam aqui não tem um suporte não tem o um customer service para ajudar vocês e a nossa agência ela tem esse serviço e eu pelo que eu lembro não tem nenhuma outra agência que faz isso aqui na cidade então vocês vão ter todo esse suporte e nós estamos aqui nós sabemos exatamente como passar esses primeiros passos e como a gente teve algumas dificuldades a gente aprendeu com essas dificuldades, a gente vai encurtar essa dificuldade para você. Então você vai ter uma grande facilidade, com certeza você vai estar tá à frente dos outros intercampistas que estão chegando aqui na cidade. É, essa é uma parte muito importante também, né, do processo. Sim. É, sim. A, quando você chega na cidade, você tem alguém que pode ajudar vocês, auxiliar vocês quando vocês chegam. Sim. É uma parte muito, muito importante, principalmente porque é um país que você não conhece a língua. Sim. Você nunca veio. Sim. O pessoal chega, o cara vai chegar, no serve eleven para comprar um golcardo. E o cara, ei, mais, ai, aí você vai olhar e é, pensar bicho, que aquelas é escolas de inglês que você fez no Brasil já estavam para nada. É. E aí você vai olhar e falar, caraca, agora ferrou. Eu deveria ter fechado com a Tui e ter esse atendimento todo do Douglas. Sim. Né? <risos> <risos> eu também acho, é muito importante, quando você chega na Austrália, é, é bem no escuro mesmo, você está pisando em ovos, você não sabe para onde que vai o que fazer, você até lê algum blog aqui, como é que faz isso, como é que faz aquilo, mas quando você tem alguma pessoa juntamente você que está ao seu lado para se olhar, para te auxiliar e que você possa mandar mensagem a qualquer momento, oh, como é que eu faço isso, aquilo, aquilo, posso lhe dar esse suporte, isso é muito importante, a segurança que você sente estando aqui é muito legal mesmo. Então é isso, cara. Muito obrigado, Douglas, por ter oh. participado. O Douglas também, além do nosso Customer Service daqui pra frente, vai começar a ajudar a gente também na parte de vendas. Então, mais uma pessoa para o nosso time de consultores aqui da Tweezy, que está nascendo, né? agora é está começando a fazer o treinamento com a gente também. E o Douglas vai fazer também vários vídeos de dicas para vocês aqui no canal. Então, a gente pode esperar aí é, muitas coisas legais desse cara vindo para vocês. Ele chegou na Austrália, vai fazer uns três meses por aí, né? Vai fazer três ah, meses. Ele era um cliente meu, de uma antiga agência que eu trabalhava também. Então, ele sabe exatamente o que vocês vão passar chegando por aqui. E pode ter certeza que eu ou o Douglas, a gente vai estar aqui para auxiliar todos vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado, Douglas, pela participação. Opa. A gente vai se falando, com certeza, galera. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.